Se você vende cosmético e quer entender como é que você pode vender mais dentro da Shopee, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento e como você usar. Isso a teu favor. Eu sou Alexandre Nogreciu, fundador da Universidade Marketplace. Nós somos hoje a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Já dá o teu like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando a gente soltar algum tipo de conteúdo. E vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre Shopee e cosméticos. Bora! Bom, quando a gente começa a olhar comportamento primeiro da Shopee, é importante a gente entender que as pessoas sim têm um comportamento de comprar produtos de ticket mais baixo. Então na minha expectativa e dentro da nossa experiência, você não vai performar cosméticos muito mais caros, né? Linhas tradicionais como Redken, Schwarzkopf, outras linhas muito mais caras, além de você ter uma competição nessas linhas com produtos de origem não nacionais, tá? Então é importante você ter isso na tua consciência. Quando a gente olha para mercado tradicional, para cosméticos tradicionais, 90% dos nossos produtos podem ser encaixados em itens até 50, 60 reais que performam muito bem dentro da Shopee. Um pouquinho diferente dos outros canais, onde a formação de kit é um grande diferencial, até pensando no custeio e subsídio de frete, dentro da Shopee isso se inverte um pouco, porque eles incentivam muito itens, até 10 reais, R$20, R$30, reais, reais, com campanhas tradicionais, além das campanhas de frete. Grátis, então já é importante você precificar contando a tua comissão já mais alto um pouco para que o seu cliente possa ter acesso ao frete grátis. Ah tá? é importante esse aspecto. Se você entrar e você olhar os filtros, todo o filtro da Shopee do lado esquerdo, dentro do, do portal, você vai ver que tem ali, né? Promoções até 20 reais, promoções até 30 reais. Então esses itens tendem a se destacar. Normalmente são itens pequenos, né? quando a gente olha para cosmético numa linha profissional, algumas máscaras de um quiludo também. Vão conseguir entrar nesse sentido. Outro ponto, use muito o título. A gente tem vários caracteres. A Shopee não é um marketplace que recebe a duplicação de anúncios de uma forma positiva. Ela tira do ar, ela, cara, cancela a tua conta, faz várias coisas nesse aspecto. Mas também ela te dá uma maior liberdade de caracteres para você utilizar na tua busca, tá? Então isso também é muito importante trabalhar dentro do teu anúncio. Um outro conceito que você pode trabalhar são anúncios multiprodutos, onde você pega linhas de produtos e coloca todos os produtos daquela linha dentro de um único, uma única oferta. E quando a pessoa entrar, ela vai poder colocar o livinho, a máscara, o condicionador, ela vai poder montar dentro de um único anúncio o seu kit. Isso não se aplica só a cosmético É uma tática que a gente tem usado bastante de forma bem agressiva em vários segmentos, inclusive em moda, por exemplo. Outro aspecto muito forte na Shopee é o fato de você poder participar das promoções, independente do nível da tua conta, né independente se você acabou de começar a vender lá dentro, se você vende como pessoa física ou jurídica. Você vai poder participar das promoções, então tem que ficar ligado nas itens e nas promoções que acontecem. porque os grandes destaques eles vem das promoções ponto importante aqui vou deixar um adendo faça conta tem gente vendendo aí para vender produto a três quatro reais não paga nem a caixinha ou o tempo dele ali dentro tá e isso tende a te dar o um prejuízo depois ou você faz muitas vendas com lucro muito baixo ou nem lucro tem só coloca pacote para rodar e a ideia não é essa A ideia é que você ganhe dinheiro de forma efetiva. Próximo ponto também, e eu acho que é o que fecha com chave de ouro da Shopee, eles têm dois fatores muito fortes ali dentro Comparado com o mercado tradicional nacional, o primeiro são análise de dados, você tem muitos dados da sua conta e que você tem que analisar quando você entra dentro do perfil, entra dentro, daí vai lá no perfil da sua conta, você tem bastante informações, até informações sobre carrinho abandonado, então isso é bem legal para você utilizar a seu favor, tentar entender o comportamento, está tendo muito clique, ninguém está comprando, o que está que acontecendo, será que o frete está impactando, será que é a minha precificação, será que se eu trabalhar um real para cima, 1 um real para baixo, isso vai mudar, isso é um ponto muito importante. Importante. Outro ponto bem importante também é que nós podemos usar qualquer palavra no Ads. Então utilize o Advertising, a publicidade da Shopee, porque ela é muito agressiva. Você consegue personalizar e patrocinar qualquer palavra-chave e isso te dá uma liberdade muito grande para você poder trabalhar e aparecer nas primeiras páginas. Uma dica aqui, não use as palavras-chave automáticas para fazer Ads, porque eles pegam todos os termos que tem dentro do seu anúncio, é horrível e patrocinam um monte de coisa que não faz sentido e gastar todo o teu dinheiro então faz ali a campanha com consciência mas você consegue patrocinar desde termos de cosméticos, a tratamentos, a momento de cabelo, coisas que possam ter acontecido. Usei muito exemplo de cosméticos de cabelo, que é o nosso mundo, né o meu mundo particular aqui também. Mas quando você olha para dermos cosméticos, produtos de saúde e beleza, você consegue utilizar a mesma linha de raciocínio e tem muito futuro dentro desse aspecto. Você Se atende sempre ao repasse da Shopee, que é média de 25 dias, porque ela depende também da variação do seu cliente, dizendo que recebeu o produto. Então vamos junto acelerar comenta aí comigo se você vende cosméticos e se alguma dessas aí você não estava fazendo alguma dessas dicas e se você tiver alguma que você quer compartilhar com a galera também, deixa aqui embaixo. Um grande abraço e lembre-se, se você quiser acelerar suas vendas na internet, se você quer colocar o teu negócio para vender na internet, se você tem uma loja, se você tem um e-commerce, se você não vende por marketplace e você quer vir pelo caminho correto para a gente, quer ser assessorado, manda uma mensagem para mim. Eu vou deixar o link aqui embaixo e a gente vai entender qual é o teu negócio e como a gente pode te ajudar nesse caminho. Bora acelerar, um grande abraço agora sim e até mais.